Muito, não peguei É por isso que o é mata. É por isso que o é na mata. Falam muito e não mostra um trabalho. Yeah. Esse beat já não me atrapalha. Yeah. A minha baby tá aqui do meu lado. Yeah. Sem dar a garra no seu damo. Yeah. Faço trap que te causa danos. Muito drip pra gastar no palco. Tô cagado pra todos esses fakes. Só quero ver o Pepa gritar meu name. Mr. Will She, Will She. Will she will she will she Isso é Mister Will She Que o rap é boy will she Will she will she Isso é Mr. Will She Isso é Mister Will She Que o rap é boy will she Tô no chubi nega relaxado as briga vai ser aniquilado Não se nega estou a deixar de lado Tô com a malta num clima gelado Ela só me chama a humildade Na roupa não podem tocar Seguimentos só podem olhar A linda forma de cantar Vai te falar que pode se borrar oh, Nem tudo que reme remaiar oh, Eu peguei no microfone e fiz de arma É por isso que o meu a mata Me aconselho a escutar com colete, Se não vai morrer com muita vibe Tô cagado para ser o best Mas eu faço bem as tipo best Porque eu posso só Mr U shit style fala que eu também não sei Por que quer saber Quer ser a menes? Deve ser por causa do brilho do chance Chu betra Rolex, Rolex, momento no base Trauma na madrux, tá me uma Pego no num boy e faça meu vibe a mina logo a meu pai. Vê só petalha, petala de night. Ela é essa não é novidade. Eu tô no pago, com a cidade. Eu vejo o ela, me chama de pai. Porque no trap só faço milagre. Quando o brilho do change na cara tem cai. Meu achei que a peita se assustaram. Da curva feita me piscar. Ela é fim, só que me tocai. Tipo de novo, sou estou é picai. Ela nem roupa, mas toda apertando. mano deu roupa, só estou. Olha o não vem me encostar. Vou te contaminar. Eu, filho do game que tá pipocar. É muito tempo que tô ali buscar. Lembra disso, só tá me filhar Eu tô pausado com a tia pra doiar. Te leva nega, não tô amanhã. Mano, de morte só tô a combinar. Like e a dita pra te basilar. Falam muito, não mostram trabalho. Esse beat já não me atrapalho A minha baby tá aqui do meu lado. Sempre dar a garra no seu damo. Faço trap que te causa danos. Pra no palco, tô com a pra todos esses feitos. Só quero vou o fim pra gritar o meu name. Mr. Will Wilshie Will, she? will, she, will, she, will she? Isso é Mr. Will Shee, Will o Will Will Will Will Isso é Mister, Will o rapper boy Will Shee. Will, she? will, she? will she? Mr. show show show Mr. Mr. Mr. Mr.